Mandou das pernas, leva é pro é vapo, vapo, na checa cozido teca, sai do caramujo Mandou das pernas, o papo foi dado, tu abraçou o papo, tropa do caramujo te espera barraco